O Brasil todo conhece o Marechal Deodoro através de seus músicos, o Brasil todo. Olha, eu saí daqui de Maceió, transferido para Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. É lá no finzinho, na fronteira com o Uruguai, extremo sul do país. Quando cheguei, tinha um sargento daqui de Marechal Deodoro servindo lá, nesse quartel lá, músico. Então, Marechal Deodoro se torna conhecido em todo o Brasil, em todo o recanto do Brasil, onde tiver uma banda de música militar tem alguém de Marechal, ou já passou alguém de Marechal Deodoro. aqui no Marechal Deodoro, ela teve uma participação muito grande pelo padre José Belarmino Barbosa. Que em 1910, ele era pároco daqui do Marechal Deodoro e em uma das procissões, que era do Coração de Jesus, que era no mês de setembro, ele queria uma banda para tocar. No entanto, não existia essa banda aqui em Marechá E Ele tinha um irmão que era músico, conhecido por Numa Barbosa. Então esse irmão dele fez a parte de, da música, sozinho tocou a procissão. Aí de lá para cá surgiu a origem das Harmônica aqui em de Deodoro. A origem em si da Carlos Gomes foram mais ou menos 25 dissidentes que vieram da Santa Cecília e entraram em desacordo lá com a diretoria da Santa Cecília na época e formaram uma banda chamada Independente. Foi no dia 15 de novembro de 1915. A Carlos Gomes já, já é bem conhecida no, no Brasil inteiro, porque ela exporta muito músico para Brasília, para Minas Gerais, São Paulo, Rio. Todos esses lugares têm músico da Carlos Gomes Aí eu gostei pela música pelo meu pai, que é músico, toca com a homem Medeiros. Aí eu peguei essa paixão. Eu vi as pessoas tocar e gostava de, de ver o ensaio. Aí, ao passar do tempo, me deu interesse de vir conhecer a sociedade e de entregar na, no ramo da música. Eu não acho difícil, não, porque é pelo querer, né, se a pessoa gostar, está na face. Tem meninos que fazem piadinha da, da, de mulheres que, talvez, homens gostam mais de que sabe machucar e mulher não sabe. E existe um pouco de preconceito. A nossa banda, Professor Manuel de França, que foi fundada pelo SESI em 1966, depois passou para o município e alguns, alguns anos atrás o município não quis mais e o SESI adotou novamente. Então hoje nós temos um suporte, que é o SESI, que nos deu o alojamento, nos deu instrumentos, né, o instrumental todo da banda, móveis, e tal. Por exemplo, a nossa banda aqui. Seu Manuel Alves, que é o professor antigo que tem o nome da nossa da nossa sociedade, ele ensina o básico. Quando o menino começa a tocar um pouquinho, aí ele manda para mim. Aí eu já passo a fazer um trabalho mais técnico, né, de aperfeiçoamento, melhoramento do garoto. Já foi músico daqui do SESI, aí eu vendo ele tocando, aí fico, fiquei com vontade de tocar também música. Aí meu pai ficou me sentindo para ir e eu fui tocar. A intenção é ingressar em alguma. algum em algum alguma coisa assim militar, alguma banda. Geralmente é meio difícil, porque para. Pra mulher é meio complicado. Música, para mim, é a melhor coisa que existe, porque é bom para quem toca, é bom para quem escuta. Né, tem a sensibilidade de tocar lá no fundo do coração, nem que seja um pouquinhozinho. A gente vai, vai fazer 98 anos agora, dia 7 de setembro. Nós temos muitos novos de, de, de, de, de, repercussão lá da, de repercussão do Estado, fora do Estado, né, que muitos músicos saíram da sociedade, né? Aí foram se ver fosse chamado como um exército, marinha, animal, né Assim, aqui em Marechal, é normal que a maioria dos jovens escolha a música. que a, as opções são poucas, então, o pescador ou músico. A minha foi músico. O meu prazer que eu tenho sobre música, o meu prazer que eu tenho é... De hoje, hoje, eu conto com a quantidade de mais de 100 músicos na forças armadas que foram meus alunos, né? E todos eles têm seu trabalho já, pelo meio da, da música, né? Então, isso eu, eu sempre peço a Deus por todos eles, que estejam bem sucedidos. Nunca cobrei de ninguém um centavo. Quem o não, músico quem não, que não procura carreira militar coisa sempre vive meio atrapalhado porque para viver da, da, da música assim, ela não, ela não compensa bem, né? Ele tem que procurar a, a carreira militar para poder viver ou com alguns que, que, que se fazem em conjunto. Mas assim, o conjunto, às vezes ao passar do tempo, quando termina ele também ficou... Sem, sem mês para nada, né, e o militar não. no meu tempo ele, ele vai descansar, mas com seu salário para viver, não é? É. A música, ela hoje, na, na, na vida do nosso, no nosso município, Macho Aguadoro, é uma das coisas mais importantes porque quase 50%, 60% do jovem de hoje ele vive da música. A música é uma saída para o jovem aqui em de Deodoro. Vocês sabem que não tem emprego. Então a maior parte dos, dos garotos parte para a música justamente por isso. Tem muita gente aqui que vive uma vida normal com seu, sua boa casa, sua família formada, tudo através da música. Inclusive eu, que era muito pobre e e consegui, através da música fazer uma vida bem melhor para mim e para minha família. Nós temos a trombonista aqui que toca na banda Carisma, né? são bandas aí que de repercussão no estado. O trombonista do Babado Novo é da nossa banda aqui, o, o Carlos Pitanga. Aqui era chamado de Carlos Canela, Canela, porque era comprido, né? Teve nos, ligou para mim nos Estados Unidos outro dia. Quando o Brasil, naquela festa do Brasil lá. Aí ele ligou. Professor, o que é rapaz? Estou nos Estados Unidos, só quem diria, não sei o quê, né? Estão me agradecendo pelo. Ele acha que é o que a gente fez, mas quem fez foi ele. As pessoas, os órgãos governamentais. Eles não olham para isso. Eles só veem os músicos quando estão trabalhando, quando estão tocando, quando passa a filas harmônica fardada Eles não procuram saber de onde foi que saiu aquele fardamento, de onde, como aqueles instrumentos chegam à sociedade. Gostam de ouvir música, gostam de ver a banda passar, mas não não tem, assim, aquele aquele a obrigatoriedade de saber de onde foi que saiu aquele instrumento, como saiu, quanto custa e e outras coisas mais, né? A municipalidade, o prefeito e os seus integrantes da prefeitura deveriam olhar melhor para as bandas de música, dar maior apoio. Hoje a gente tem um apoio, mas um apoio muito restrito, onde a gente recebe dois salários mínimos para a manutenção da sociedade e dos seus instrumentos. Que é muito caro, um concerto de um saxofone, para você ter uma ideia, é 350 reais. Alagoas não tem um conservatório. É um dos únicos estados que não tem um conservatório. E não tem uma escola de, uma escola de música de nível, de, de, de, de, de alto nível. Tem uma faculdade que ensina a pedagogia só da música, mas não ensina o instrumento. Então, praticamente não existe nada sobre música em Alagoas. É uma necessidade de há muito tempo, não é? se nós tivéssemos um conservatório aqui, até mesmo um curso técnico, não é? se a escola técnica, assim como tem outros cursos na escola técnica, é? turismo, secretariado e etc., que criasse um curso técnico na, de músico, porque aqui está, a, a, a matéria-prima está aqui a olho nu, não precisa procurar, é só... Chegou, ó, tem uma banda ensaiando aqui, a nossa está ensaiando aqui, então a matéria-prima está aí. Né? As bandas do exército, não falando de Alagoas, como em todo o Brasil, as bandas de polícia, né, quase, ela é composta de quase 70% de cada unidade com músico daqui de Machorodó. Marechal sem música, então não, não existe Marechal. Marechal sem música hoje é denominado, né, conhecido terra dos músicos. Marchelo Doro, terra dos músicos, Marchal Adoro em todo. em qualquer boca que a gente ouça, escute, é que se diz, Marechal, terra dos músicos. Músico do Corpo de Bombeiros. Sou músico da banda do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Alagoas. Na verdade, como o Marechal Deodoro é uma cidade que a maioria do, do pessoal aqui, dos meninos, são, estudam música, né? Aí lá em casa, minha mãe colocou pra estudar música, aí mesmo. Minha família, eu e meus irmãos, a gente, nós trabalhamos todos com o mesmo propósito, né? Somos todos músicos e graças a Deus tudo tem dado certo e, a cada dia, eu me realizo cada vez mais com a música. Na verdade, é como se fosse um presente de Deus, né? Eu, a minha amiga, colocou pra estudar a música e parece que foi isso que ia dar certo na minha vida, que eu gosto até hoje. A música, basta acreditar, não só a música, você tem que ser bom naquilo que faz. Se você quer ser músico, você tem que correr atrás, estudar bastante, porque não é só... Ah, eu quero ser músico e vai dar certo, não. Tem que ralar, tem que estudar muito, muito mesmo. É, e acreditar, né? principalmente. Se você não acreditar, fica difícil. Tudo que eu tenho, é, depois que a minha mãe me deu tudo, é tudo com a música.